Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, antes tarde do que nunca. Graças ao nosso sistema de correios excepcional, eu demorei. MESES pra consegui-la. Do que eu estou falando? Venham comigo, acompanhem-me. Finalmente chegou a minha caixinha nerd ao cubo Warcraft. Manos. Essa caixinha, eu estava esperando ela há muito tempo e ela não chegava. Obrigado, Correios, por tratar tão bem os seus consumidores. Mas... Chega de delongas. Ela chegou. E vamos, venha comigo. Olha só, reparem se você já é um dos que gostam de assistir os vlogs dos unboxings das caixinhas Nerd ao Cubo. Reparem que essa é uma edição especial. Devido aí mais ou menos ao novo filme do Warcraft que eu assisti e tá muito foda Tirando alguns personagens que eu achei que os atores não combinaram né Mas esquece Vem comigo Vem comigo Sente Abri minha caixinha E se liga que ela é toda customizada Se você quiser guardar essa caixinha eu recomendo porque ela é bem bonita véio. Cara vamos lá a gente sabe, tradicionalmente, que as caixinhas vêm com o Spoiler ao Cubo, que é uma revistinha explicando um pouco de tudo que tem na caixinha e várias outras coisas. Vamos dar só uma folheada aqui pra ver se tem alguma coisa realmente é, importante, beleza? Olha só, tem a foto de alguns unboxings da galera que fez aí o mês passado. E eu vou mostrando aqui algumas coisas pra vocês. É, tem mais fotos... Tá falando de vários games, tá falando de filmes, tá falando agora de finalmente de curiosidades de Warcraft. Então não são só spoilers, tem muita coisa aqui. Mas chega disso, agora é a hora de ver o conteúdo da caixinha. Eu vou colocar a minha mão e vou pegar a primeira coisa que, me, que sair aqui, que foi a camiseta. Pelo som vocês já sentem a emoção. Não, nunca, nunca me decepcionaram com uma camiseta na nerd ao cubo. Eu tenho certeza que essa vai ser foda. Essa vai ser muito boa! Vamos ver. Vamos ver. Você gosta de Game of Thrones? Espero que sim. Porque se você gostar, você vai gostar dessa camiseta. Olha que camiseta louca! Qual o time seu? Qual o seu time? Qual o seu time? Não. Qual a sua casa, né? Se você é um Stark, se você é um Targaryen, se... enfim. Muito louca a camiseta. Muito boa. E, e qualidade muito boa. As camisetas são, além de lindas, são muito boas mesmo. Muito obrigado, Nerd ao Cubo. Cara, essa aqui... Mano, vou usar hoje. Vou usar hoje. Agora sim. Esse é o cara. Esse aqui é um dos brindes mais épicos que a Nerd ao Cubo já proporcionou pra galera. Se liga, eu vou devagar para vocês sentirem a emoção. Ele está aparecendo. Ele está aparecendo. É um busto que é basicamente o... É o busto, né? O tórax de um orc. E ele é feito em plástico, de material, como se fosse um PVC. E ele é bem feito. Muito bem feito. Muito bonito. E com certeza vai entrar na minha coleção. Cara, a Nerd Alcool sempre me surpreende. Esse aqui, sem dúvidas... É o mais louco de todos que eu já ganhei até hoje. Ele vai ficar comigo aqui. Ele vai ficar comigo aqui, o unboxing. O restante do unboxing. Fica aqui. Ele não, eu não sei o nome dele. Eu não sei se ele é de fato um personagem de Warcraft. Eu acho que não. Eu acho que ele é apenas um orc. Mas, opa, fique aí, cara. Fique aqui, José. José, fique comigo. José. José! José! José Rebelde. Temos também o tradicional Bottom que vem na caixinha. Esse aqui eu não sei, eu não sei se isso aqui é dos Lannisters, mas eu não sei. Eu acho que isso aqui está relacionado a Warcraft. Eu não sou um jogador de Warcraft assíduo, mas eu joguei durante um certo tempo da minha adolescência. Mas eu não lembro desse Bottom. Se você lembra o que significa se é dos dos. Lannisters, porque tem um leão né, um leão azul, ou se é do Warcraft, por favor me avise, o José quer saber, você sabe José, saiba o José, você não sabe José, porra José, você não sabe das paradas, vamos continuar o unboxing de hoje, caramba a caixinha quase caiu, e caramba o que, que é isso cara, o que é isso, uma... uma sacolinha, vamos abrir a sacolinha, não deu certo, minhas técnicas de abrir a sacolinha são inferiores, Aqui. Nossa, tem um lugar pra abrir, mano. Agora sim, finalmente. Vamos abrir e ver o que temos. Parece ser um colar de uma marreta, mano. Que louco. E com certeza... Cara, que peso. Isso aqui é pesado, velho. Que louco. Caralho. Mano, esse cara aqui, se não me engano, é o cara do filme, não é, é o... o José? José, você é o cara do filme? Você tá sem seus apetrechos. Eu não tô te reconhecendo. E você está sem sua barba, José. Porque se liga... Esse é o personagem do filme. José parece com o personagem do filme, mas José fez a barba hoje. Mas junto com essa foto veio esse colar muito épico. Muito show. Olha que louco. Olha o nível de detalhes. E o peso disso aqui, mano. Não sei nem se... Caralho, mano. Isso aqui vai dar dor de coluna se você usar. Pesado, bonito, detalhado. Muito show. Vai, câmera, foca. Vamos. Você não foca. As coisas estão perto. Vamos. Vamos. Não quer focar, mas aqui dá pra vocês verem mais ou menos o nível de detalhes. Eu vou colocar aqui. Chega, José. Você está conversando muitas coisas nos meus ouvidos e eu não quero. Se liga no colar. Bem legalzinho o colar mesmo. Muito legal, muito legal. Até hoje eu uso na chave do meu carro o chaveiro do Batman vs Superman que eu ganhei. E olha só o que veio, além de tudo isso, veio um mousepad, velho. Um mousepad. E eu tô precisando, porque o meu tá velhão. <risos> Vamos ver o mousepad que veio. Vou mostrar pra vocês, um bem legal também. Também é temático do filme, também é temático de Warcraft. Se você é fã do, do Warcraft, você com certeza vai adorar as caixinhas. E se liga, o mousepad em parceria com o Cinemark, provavelmente, tem a, a bandeirinha do Cinemark aqui mas o mousepad aí, ó, um pouco maior que a minha mão o tamanho da minha mão basicamente de um palmo, bem legal talvez, provavelmente eu vá, eu vá trocar o meu mousepad antigo por esse daqui que ele é mais bonito e tá, e tá um pouquinho é, mais liso do que eu, o que eu uso e isso vai ser bem melhor pra mim e olha só, bem bonito mesmo, relacionado ao filme, show de bola e temos mais coisas, temos mais coisas, temos sim, temos mais um Buttons, dois Buttons hoje! Que eu também não faço ideia do que seja e essa é a missão de vocês hoje. O que? Qual é o significado dos Buttons? Se você sabe, deixa nos comentários. E se você curtiu, lembrando as inscrições aí, né? Se você quiser comprar, adquirir sua caixinha, é por tempo limitado. Na verdade, não é por tempo limitado, mas é porque, tipo assim, eles abrem novas vagas todos os meses, mas acaba muito rápido. Então, se você quer adquirir umas caixinhas como essa, é um serviço por assinatura, você paga por mês, e todo mês você recebe uma caixinha como essa, cheia de surpresas relacionadas a um tema Nerd Geek. Do, do mês que tá em alta, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Eu adorei. Essa foi uma das mais legais de todas. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Falou, um grande abraço do Gordinho. Não se esqueça, o link vai estar tá na descrição para você clicar e adquirir a sua caixinha. E até a próxima! É!